Sobre frustrações, rejeições, e sobre as doenças que tudo isso causa. É muito difícil. Tanto a rejeição, como a frustração. Porque a frustração ela já traz sensação de rejeição, de recusa, né? Porque você fica frustrado frustrada quando algo não dá certo para você, quando aquilo não, não acontece do jeito que você sonhou, que você quis, né? E isso parece assim, que tem alguma coisa que vai ao nosso desencontro, que não vai a nosso favor, que chega até a, a criar um... a, a criar assim... Tipo assim, uma sensação de que você está aqui para quê? Né? Só para se ser rejeitado? Só para as coisas não darem certo? Para que você está aqui? Então, isso é muito desagradável, é muito doloroso, né? Para as pessoas, assim, até mais sensíveis, para qualquer tipo de pessoa. E essas sensações, elas sempre nos causam dores. Dores. Então, agora pulando um pouquinho, eu vou dizer para vocês. Ninguém dá, nasce com doenças crônicas, ninguém. Uh, pode até vir com algum problema né, genético, <cười> porque nós temos o DNA dos nossos antepassados, que vem através dos nossos pais. E eles já sofriam desses distúrbios, dessas dores, que eu chamo dores de alma. Eles já sofriam disso, muito, muito fortemente. Como eles já sofriam dessas dores, qualquer dor que dissesse respeito, a ah, tipo assim... Ah, Tipo a pessoa, né? ela, ela se sentir fracassada, fracassada por algum motivo, o fracasso traz a rejeição, a autorrejeição, a autorrejeição traz a competição, quando a pessoa não vence ela entra imediatamente numa situação chamada depressão porque ela não conquistou as coisas do jeito que ela queria. Lógico que a depressão é doença. E a doença, ela pode ser provocada com depressões em qualquer lugar do corpo. Muitas vezes a pessoa está ansiosa, é depressão. Outras vezes é enxaqueca, é ataca o fígado. O fígado fibra sem assim, a pessoa... É... Ser uma pessoa viciada em nada, mas fibra de tanta, de tanta, uh, tão fibrada, tão, tão fracassada que ela se sente, né? E, e, e aquele fracasso, ela, ela, ela tem tanta raiva dela mesma e projeta para os outros essa raiva, porque ela se corrói por inteiro, que o fígado começa a fibrar. Então vai causando gordura, uma série de coisas no fígado. Nos pulmões, a pessoa ela retém tanto ar, ela contém tanto aquele ar, que começa a, a, a fibrar o pulmão, encher de água, a ficar com uma série de problemas. Todas as nossas doenças, elas vêm, né? devido esses esse mal-estar que nós passamos a ter. Isso é muito perigoso, é muito triste. Ninguém fica doente de propósito, tendo consciência de que esse, essas, essas sensações de abandono, de rejeição e de outros problemas vai dar uma série de doenças nela. Ninguém faz isso propositalmente. Esse tipo de instabilidade vem nas nossas memórias. Isso sim é problema porque ele vem munido de, de toda uma memória do nosso DNA. Né? E, e é ele que já acarretou doença nos antepassados e está acarretando essas doenças emocionais nos que estão muito próximos de nós. E, e nós somos criados de uma forma muito frágil, muito dependente, com muito apego, muito... Né? Nós somos criaturas que ainda nascemos dependendo de outras pessoas que são pai e a mãe para nos alimentarem, nos sustentarem, fazendo com que nós nos sintamos protegidos né? e, e, e cuidados por alguém. Então, é, isso já vem, já, já vem na nossa natureza, na natureza da terceira dimensão. A, a nossa necessidade é muito grande. E quando essa necessidade não é totalmente ou não é parcialmente bem, é, bem envolvente, né? alimentação, tudo isso, aquela criatura ela começa a se sentir largada. <risos> Mm-hmm. <laughs> Uh, por exemplo, muitos pais hoje, muitas mães devido trabalhar, uma série de outras coisas, ou por situações né, avassaladoras dentro de casa, uh, não muito né, uma, uma condição de vida precária, ou, ou às vezes tem até uma boa condição financeira, mas não tem a estrutura emocional, não tem aquela sensibilidade, o, sabe, entre o casal. Então, o que, que acontece? Isso tudo vai para aquela criaturinha que acabou de nascer. Aquela criatura, ela sente essa, esse sufoco da mãe, esse sufoco do pai, essa obrigação. Então, essa criatura começa também a, a, a se reprimir e, e a se sentir, assim, de uma certa forma, até com desdém. Né? Mas dentro de um desdém dissimulado como se que não pudesse demonstrar para ninguém que não quer mais aquela pessoa, que não quer mais aquele lar, que não quer mais aquele local. Então ela mesma já começa a provocar distúrbios estomacais, distúrbios intestinais, por quê? Porque ela não é, é, ela não sabe, mas ela não está tolerando a condição de vida emocional que ela está tendo. É. Então todas essas isso, tudo isso com o passar dos anos vai causando sérias doenças no nosso corpo. Agora vamos falar, né? Eu falei da rejeição um pouquinho, que causa doença. Falei. <tos> Da, da pessoa se sentir desprezada, enfim, sabe, olha, tanta coisa, frustrações e mais frustrações, ah, não adequação, culpas, cobrança, viver sempre ah, competindo com o outro, achando que o, que o outro é mais que você, você precisa ser mais, então fica com complexo, né? De inferioridade, às vezes o complexo de inferioridade leva a pessoa a ter uma certa arrogância. Tudo isso são doenças que nós vamos adquirindo, que as pessoas vão adquirindo, aos poucos na vida. E vai dando muita, muita reação orgânica, e vocês sabem disso, a ponto de perder vesícula. Se nós nascemos com a vesícula, é porque nós precisamos dela. Mas quantas pessoas, quantas já não tiveram que tirar a vesícula? Sabe, porque a digestão fica muito mais leve, fica muito mais pesada, a gordura vai direto para o fígado. Olha, é, é, é fogo e vai, vai empedrando, né? vai dando pedra na vesícula, vai dando uma série de problemas. Dali pego o fígado, dali pega o estômago e uma coisa é ligada a outra, aí é as pernas, é artrite, é artrose, é dor de cabeça, é enxaqueca. Isso quando ainda não são doenças mais graves, né? Oculares, auditivos, muita coisa. Aí um dia, eu ainda, ah, isso foi em 1985, eu passando por algumas coisas... Né? Umas situações mais difíceis. E realmente nesse período eu tinha um sério problema, apesar de ter uma família estruturada, minha mãe tudo, né? Meu pai. Não, meu pai já tinha falecido. Eu comecei a, a, a ter, assim, uma sensação de não valer nada. De não prestar, de, de ter... Era uma coisa estranha dentro de mim, que ninguém me amava, que ninguém... Mas eu estava tendo um chamamento naquele momento. E qual é o chamamento? É, mas, abrindo de novo um parêntese, eu sempre, sempre tive muita afinidade com cristais, com pedras, com plantas. É, dificuldade em comer qualquer tipo de carne animal. Lógico que toda carne é animal. É, sabe... Sempre tive algumas assim, umas fragilidades assim, bem diferenciadas para a minha época. né Eu tive o um chamamento e a minha vida ali começou a mudar. Já acontecia muito das pessoas falarem assim para mim, nossa, Armin, você põe a mão na gente, você chega perto. Eu estava tão agitada, tão nervosa, comecei a acalmar. Você põe a mão assim, você encosta um pouquinho, é tão gostoso quando você encosta, que dá vontade de pegar sua mão e colocar sempre no, em algum lugar que a gente tá com dor no corpo. Eu achava aquilo engraçado, né? E tudo bem. Até que aconteceu o chamamento. E esse chamamento veio com tudo, tudo. Ele veio com uma força muito grande e meu corpo... A minha mente, eu dava aula na época, começou a, a sofrer assim, a passar por, por uma série de movimentos que eu não entendia. Eu ouvia vozes na cabeça. Eu digo na cabeça porque era na cabeça literalmente, né? Eu ouvia vozes, pareciam que tinham pessoas me criticando, falando. Ouvia barulhos como se fossem bombinhas sabe, estourando lá dentro do cérebro, ca... e depois que eu fiquei sabendo o que era isso, né? Que realmente são mudanças que vão dando no nosso, uh, no nosso sistema neural tal. E eu ouvia eu, uma série de coisas desse tipo e meu corpo começou a mudar, meu corpo começou a mudar. De repente ele entrava em tremor, ele, ele, ele ficava trepidando. Aí depois acalmava. Outras vezes ele, ele ficava mexendo, acionando, para. Eu sentia que tinha alguma coisa me puxando. Eu não entendia que era toda, todo, todo, todo o corpo imantado. Eu não entendia isso, que eu estava sendo blindada, que eu estava tendo conexão né, com, uh, com os elementais. E comecei a ver muita coisa. Eu olhava assim, eu via coisas. E, e de repente eu percebia, eu, eu fechava o olho, eu começava a ver o quê? É, parecia que tinham seres que iam vindo, né? Ah, iam vindo, ah, assim, rostos, figuras que vinham né? do, do, do, do, para os meus olhos, para dentro dos olhos, ou saíam dos olhos, isso eu não sei explicar muito bem. Eu fechava o olho e eu via, assim, lugares bonitos, ao mesmo tempo eu via lugares feios, lugares, sabe, com coisas muito pesadas, dependendo do momento, do movimento que estava acontecendo. E eu comecei a me fechar muito. Eu ia dar aula e voltava correndo para casa, porque eu ficava assustada. Até que, numa das vezes, eu me ajoelhei. Me ajoelhei e conversei com Deus, olhei para dentro, assim, de mim. E falei, meu Deus, Jesus, o que está que acontecendo comigo? Eu acho que eu estou enlouquecendo. E quando eu falei isso, meus braços começaram a levantar, sozinhos. Eu ajoelhada, eu senti o joelho sair do chão. Eu me assustei. Não, não imaginava, nem imaginava que fosse aquilo. né? E a partir daí, eu falei, faça de mim o que o senhor quiser. Eu, eu, porque eu sentia que tinha alguma coisa que estava acontecendo e que era, pra, era uma coisa humanitária. Eu, eu sentia. E a partir dali, eu comecei a receber avisos. Até o dia que eu tive a visita de um mestre que eu não conhecia, nem sabia quem era. Até fiz confusão. E depois eu fui reconhecer como o mestre eu moria. E ele disse para mim, você está sendo preparada para uma nova fase. Essa fase não vai demorar, porque não existe tempo, não existe espaço. É uma energia de cura. E falando assim, mas eu interpretava, eu ouvia na minha mente. E essa energia é uma energia de cura muito forte. E vai chegar um momento que você vai usar demais. Só você vai poder iniciar as, ajudar as pessoas... E vai chegar também o tempo onde você vai poder fazer com essas pessoas, passar para elas o que você está recebendo a partir de agora. E eu olhando, né, que eu não sabia o que, que era, eu percebi ali que meu olhar mudou. Alguma coisa em mim mudou. Ah, alguma coisa no meu código genético, no meu RNA também, na, na questão de... De ser uma pessoa mais forte, né? Uma pessoa imune de muitas doenças, com imunidade. Minhas células começaram a revitalizar, dava muito choque lá dentro do corpo, mas é um choque diferente é uma vibração que você percebe que está sendo alguma coisa mexida lá dentro, né? e percebi que tudo estava acontecendo. Até o dia que eu recebi visita de, de luzes azuis, muito fortes, e eu identifiquei como seres de outra dimensão. E eu não sabia o que, que era aquilo, porque eles, eles vibravam e, viam, e, e, e entrava através deles filetes de luz, mas não era só cor azul, eram várias cores que adentravam no meu corpo. E quando acontecer isso, o meu corpo tremia, tremia por inteiro, a cabeça, tudo. E aquilo me dava muito medo, mas ao mesmo tempo eu estava totalmente consciente. E, e vinha assim, isso é cura. Isso é cura e é transformação e regeneração das tuas células. Isso daí nós chamamos, como Jesus chamou, né? como diz, e não explicam um direito, um ressurreição. As pessoas, elas não morrem para ressuscitar, elas ressuscitam em vida quando sofrem, quando passam por essa transformação. É lindo, né? E se eu já era chata para comer, a partir daquele dia, eu já não estava comendo carne, e a partir daquele dia foi quando eu parei de comer literalmente. Eu não conseguia mais ver. Eu não conseguia mais uh, perceber que os animais sofriam dores. E, e comer carne era a mesma coisa que comer, sabe? Carne. Era uma coisa muito ruim. E a mudança foi acontecendo gradativamente. Eu... E comecei a perceber, sabe, uma série de coisas neurais no corpo, na cabeça, mudanças, quem não vem agora ao caso. Conheci o que há de pior, né? De, lo... de piores locais até a evolução do homem, até a quinta, sexta dimensão. E descobri que esses filetes de cor azul, outras cores, mas que vinham com a estrela de Salomão, estrela de cinco pontas, né? que eu chamo de Salomão, muito brilhantes, e, e essas estrelas adentravam pelo corpo e atingiam o núcleo da célula, elas vinham dos pleiadianos. Depois é que vi que era esse nome, pleiadianos. E o meu corpo, a partir dali, percebi que ele esquentava, esquentava quando eu não estava bem, a cabeça embaralhada, aquela coisa, e dali a pouco esfriava. E era como se tivesse um arzinho frio vindo em mim, que é o que o pessoal sente. A primeira coisa que fiz, além de ajudar pessoas que tinham dores sem perceber, foi tirar uma queimadura violenta da palma da mão da minha mãe, onde um, um, uma frigideira de óleo, pelando onde ela tinha fritado, tinha fritado batata, ela foi tirar, o cabo virou e o óleo todo foi na mão esquerda dela, na palma da mão, e ela gritava de dor e eu cheguei, Comecei, Eu fui, fiquei presa e a minha mão em cima da mão dela, a outra segurando, a outra em cima, ela gritando. De repente saiu aquele bafo, aquele vapor horroroso e ela começou a refrescar. E eu percebi que podia tirar queimaduras. É, percebi por determinados sinais que com os cristais de ponta eu podia cicatrizar. Cortes, aberturas, mesmo cirurgias que estavam, não estavam os pontos fechando bem, podia fazer a cicatrização nas pessoas. E assim foi acontecendo a receptividade e a iniciação da energia fria vibracional curadora, que eu dei esse nome para mim. E hoje eu inicio vocês também, sabiam? Ainda vocês. E pessoas que também me procuram para receber energia, elas melhoram muito. É emocional, é físico, é tudo. Porque não sou eu, são os pleiadianos. É a luz pleia de que vem, e acho que talvez tenha alguns da mais, né? Mas de uma décima, décima segunda, décima terceira dimensão. E o curso já está aberto para quem quiser fazer e também é ou para atender o número do celular e, ou então a gente horário para passar comigo e receber essa energia maravilhosa juntamente com a radiestesia magnética imantada. É isso que você quer? Venha! Infelizmente aqui no Brasil nós não temos apoio da saúde de ninguém, né? Para provar que é científico, não é místico, é científico. E tem mais, Jesus usava essa energia para curar. Assim como Maria de Magdala. O número do meu celular é 99675-5250. Estou em Santana, pertinho no metrô São Paulo. 11, 9, 9675, 5250. Esse é o número do meu celular, meu WhatsApp. Vocês entrem em... Contato comigo, ou lá no YouTube, me conheçam mais. Oficial Armin de Mendian no YouTube. Instagram, me sigam, né? É Armin Oficial no Face, tem uma página no Face com o mesmo nome. Instituto Armin de Mendian. Aguardo por vocês. Ao ah, telefone de novo, já se inscrevam. Vou esperar você ligar, hein? 11... 9 9 para quem vem do interior, tem um hotel assim super em conta, um hotel muito gostoso, bem próximo. O pessoal fica lá, né? Porque vai é uma pernoite, vocês vão adorar, tá bom, pessoal? Então vamos, vamos que vamos, tá bom. Agende um horário também comigo para fazer os tratamentos. 9 9 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0. sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.